Olá meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos resolver um exemplo sobre ponto máximo e segunda derivada. Esse exemplo diz o seguinte: dado a galinha de menos igual a zero, qual é a justificativa apropriada baseada em cálculo para o fato de h ter um máximo relativo em x igual a menos 4? Aqui do lado, nós temos o gráfico de nossa função h. Esse é o gráfico de y igual a h. De x. Um detalhe: nós não temos a primeira derivada representada graficamente, mas nós temos aqui a segunda derivada sendo representada, que está aqui, nessa cor alaranjada. Nós temos aqui h duas linhas. A questão está dizendo que h' de -4 é igual a zero. Ou seja, isso está dizendo que a primeira derivada da função em x igual a "-4", é igual a zero. Você pode perceber aqui que a inclinação da reta tangente quando x é igual a "-4", realmente é igual a zero. Então, dado isso, como podemos ter uma justificativa baseada em cálculo para o fato de h ter um máximo relativo em x igual a "-4"? Bem, a primeira alternativa diz que a segunda derivada em x igual a "-4", é negativa. Bem, o que isso nos diz? Se a segunda derivada for negativa, isso significa que a primeira derivada está diminuindo, que é outra maneira de dizer que estamos lidando com uma situação onde, em que pelo menos em x igual a "-4", negativo, a função é côncava para baixo. Isso significa que a forma geral de nossa curva vai se parecer com algo assim, em torno de x igual a 4 negativo. E se a inclinação em x igual a menos 4 é zero? Bem, isso nos diz que sim. Nós realmente estamos lidando com um ponto máximo relativo. Agora, se a segunda derivada nesse ponto for positiva, então a função será a côncava para cima. E se a derivada for zero nesse ponto, teremos um ponto mínimo relativo. Mas a verdade é que a segunda derivada é negativa em x igual a "-4". E isso significa que a função é côncava para baixo. Ou seja, nós temos um u voltado aqui para baixo. E aquele ponto onde a derivada é zero é, de fato, um máximo relativo. Então, vamos marcar essa daqui porque ela é correta. Mas vamos entender por que as outras serão descartadas. H aumenta antes de x igual a "-4"? Bem, isso é verdade. Antes de x igual a "-4", a função aumenta e, depois disso, diminui. Isso é verdade e é um ótimo argumento para pensar. Afinal, devemos ter um ponto máximo, assumindo que nossa função é contínua em x igual a "-4". Então, isso daqui está certo. É uma justificativa para o um máximo relativo. O problema é que ela não é baseada em cálculo, e é por isso que nós descartamos ela. A segunda derivada tem um mínimo relativo em x igual a "-4"? Bem, realmente parece ser verdade. Há um mínimo relativo nesse ponto. Mas isso não é uma justificativa para o porquê de termos um máximo relativo em x igual a -4. Por exemplo, você poderia ter um mínimo relativo em sua segunda derivada, mas sua segunda derivada ainda ser positiva nesse ponto. E aí, se a segunda derivada fosse assim, isso ainda seria um mínimo relativo nessa segunda derivada. Mas se fosse positiva nesse ponto, então, a função seria côncava para cima. O que significaria que, em x igual a "-4", a função original não teria um ponto máximo, teria um ponto mínimo. Então, apenas um ponto mínimo nessa segunda derivada não é suficiente para justificar. Para saber que você está lidando com o máximo relativo, você tem que ter certeza que a segunda derivada é negativa nesse ponto. Agora, essa quarta escolha h linhas é côncava para cima. Realmente, a segunda derivada é côncava, mas isso, por si só, não justifica a função ser côncava para baixo. Por exemplo, bem, eu poderia usar esse exemplo aqui. Essa é uma segunda derivada com a concavidade voltada para cima, mas é positiva o tempo todo. E se a segunda derivada é sempre positiva, isso significa que a primeira derivada está aumentando o tempo todo o que significa que a função original vai ser sempre côncava para cima. Então, se ela for côncava para cima o tempo todo, você não teria um máximo relativo em x igual a 4 negativo. Então, também vamos excluir essa daqui. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!